E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui no nosso primeiro dia da missão VIP da AAA aqui para Expo Dubai. A Expo Dubai é esse festival incrível que é considerado aí o maior festival de inovação, tecnologia, mobilidade, sustentabilidade e oportunidades do mundo de todos os tempos. E por que de todos os tempos? Porque o governo dos Emirados Árabes investiu o equivalente a 7 bilhões de dólares. Quer dizer, é muito difícil que algum outro país invista essa quantidade em alguma outra expo que acontece já há mais de 150 anos e já ocorreu em vários países do mundo. Aqui na Expo Dubai, a gente vai fazer uma viagem por 192 países, onde cada um desses 192 países apresentarão a sua visão de futuro, as suas visões de inovação para o mundo, para os próximos cinco anos, é que aqui mais do que um evento de aprendizagem, é um festival de inspiração. Pessoal, aqui é um protótipo do Hyperloop, que é o um projeto do Elon Musk do trem supersônico, que ele vai fazer um percurso que hoje leva três horas de Dubai a Abu Dhabi. Ele vai fazer em 12 minutos E ele atinge uma velocidade de 1.078 1.080 km por hora Quer dizer, é mais rápido Que um avião comercial Então aqui é o um protótipo Aqui no pavilhão Da Espanha Que é um dos pavilhões mais incríveis que a gente já visitou até agora Esse aqui é um sistema De distribuição logística autônoma Onde Aqui no pavilhão da República Tcheca, na Expo Dubai, eles têm a simulação aqui dos entregadores autônomos, como vocês podem ver aqui, eles são sincronizados, não se batem e tem toda uma inteligência artificial por trás, organizada em como fazer o melhor atendimento dos clientes, desde o envio até a entrega. Esse aqui é outro exemplo, aqui no pavilhão da República Tcheca, que eles chamam do futuro da produção através de impressoras 3D. Então aqui é um sistema de impressão em série, onde aqui a está vendo ó, essa impressora 3D, essas várias micro ou mini impressoras 3D imprimindo várias peças ao mesmo tempo. Como é que a gente faz para escolher? Então a gente vem aqui, vai no, toca no painel, Aí a gente inicia, escolhe o um modelo, por exemplo, escolher esse aqui. Eu posso editar ele, mexer, enfim. Posso fazer várias mudanças. E aí eu coloco para imprimir. Ele vai imprimir. E daqui a pouquinho ele sai aqui. Aí a gente pega o que foi impresso, coloca o nome e traz para essa super árvore aqui, esse monumento construído através de várias peças feitas na hora aqui para essa impressora 3D. E esses caminhos em vermelho, eles são acolchoados para que a gente não canse muito os pés, já que a gente tem que caminhar muito todos os dias aqui. Até para vocês terem uma ideia, o tamanho da Expo Dubai, ela é o equivalente a 600 campos de futebol na realidade, se a gente comparar com uma cidade, a Expo Dubai é maior do que a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no Brasil. Então aqui é uma simples, um simples exemplo para mostrar de algumas questões interessantes de, de UX e CX, né, de cuidado que eles têm com os, os visitantes. Aqui, pessoal, agora a gente chegou no que eles chamam do hall do consumo. E esse pavilhão aqui é uma crítica em relação a todo o consumo desempreado que está ocorrendo no planeta Terra. Eles partem da prerrogativa que se a gente continuar consumindo os recursos da natureza que a gente na velocidade que a gente consome hoje, a gente vai precisar de seis planetas terras igual ao que a gente tem hoje. Ou seja, é, como isso é impossível, ou praticamente impossível, é, muitas discussões aqui na Iespo do pai estão em cima. O que fazer para a gente continuar o processo produtivo, mas com responsabilidade ambiental. Aqui agora, pessoal, a gente está num, num outro espaço dentro do pavilhão da sustentabilidade que esse joguinho aqui consiste da seguinte forma então tem três opções aqui que a gente pega dentro desse recipiente aqui, aqui essas pecinhas e a gente escolhe onde colocar da seguinte forma ou a gente pode escolher a gente comer uma vez por semana ou a gente pode escolher também entre é, comprar menos roupas, mas usar roupas de melhor qualidade, que não, não estraguem tanto a natureza, ou a terceira opção é diminuir a quantidade de voos que a gente pega. E aí a gente vai colocando a opção 1, um, 2 ou 3, e aqui eles vão se contrabalanceando para ver uma sondagem em tempo real outra coisa que eu queria mostrar para vocês de uma maneira muito simples mas mostrar que às vezes a simplicidade que faz a, di a diferença é o que, a maneira como eles gamificaram aqui na Expo Dubai para incentivar as pessoas a visitarem os 192 países então quando você entra você tem disponível esse passaporte aqui aonde você vai no stand da Canon e lá no stand da Canon você faz sua foto você coloca seus dados e aí depois você anda e a cada pavilhão de cada país que você vai, você carimba como se você estivesse visitando o país. Então aqui um exemplo de alguns dos carimbos que, que eu já visitei só agora, durante a tarde e início noite. A gente acabou de chegar aqui em Mazdar City, que é considerada a cidade do futuro. Mas por que a cidade do futuro? Por vários motivos. A primeira delas é em cima da questão da sustentabilidade. Quando a gente chega aqui... A gente vê imagens e painéis na cidade Dizendo que Masdar City Tem a sustentabilidade como estilo de vida Assim como tem a inovação tecnológica Como estilo de vida Eles dizem aqui Que a inovação e a tecnologia se encontram em Masdar City Aqui nessa cidade, que é incrível Tem algumas questões muito peculiares Como, por exemplo, carros autônomos A gente tem aqui também Somente carros elétricos Aqui em Masdar City é uma cidade onde ele é 100% carbon-free e também a questão do consumo de energia aqui, ele é totalmente feito a partir de painéis solares. É uma cidade que não existe outro tipo de energia que seja captada a não ser por painéis solares. dá para ter uma ideia dessa arquitetura aqui de City, que é super peculiar e, e uma curiosidade, né? talvez vocês estejam se perguntando, tá, mas por que que ela tem toda essa cor? Porque como tem muitas tempestades de areia aqui, então eles fazem as construções com cores onde se, se vem areia não pareça que fique tudo sujo. Então logo mais eu mostro para vocês mais novidades aqui de Mazda City, a cidade do futuro. A gente está agora aqui no centro de controle de Mazda City. A gente, como membros da missão VIP da AAA do Brasil, a gente teve acesso com exclusividade aqui esse centro de controle aqui de Mazda City. Então aqui os shakes responsáveis por toda essa maravilha. Aqui tem o projeto, tem a maquete, o projeto total da cidade, como é que vai ser, explicando como é que a energia é gerada aqui, tem a primeira é, fazenda de ventos do mundo aqui pessoal, dá para ter uma ideia além da arquitetura aqui de Masdar City, os painéis solares que ficam em cima desses prédios 100% da energia consumida aqui em Masdar City na cidade do futuro ela advém de energia solar E aí, pessoal, tudo bem? A gente acabou de chegar aqui no pavilhão da Lituânia e uma das questões bem peculiares e interessantes que a gente está vendo aqui é essa impressora 3D aqui de comida. Então, como é que ela funciona? Você seta aqui quais são os sabores que você deseja e em cima dos sabores, pode ser um sabor individual ou um sabor único, e ela vai imprimir em cubinhos a comida que você deseja, né? ou seja, um... um um tabletzinho simulando o sabor da comida que você escolhe ou do mix de sabores que você escolhe. Então ela sai nesses cubinhos que eu vou mostrar pra vocês aqui como ela sai pronta na prática. Então aqui a gente tem ela, sai nesses potinhos aqui, a gente pode perceber ali ó, que são que vem em cubinhos, e a gente pode consumir na hora aqui uh, a comida com o sabor que a gente desejar. Olá pessoal! Acabei de participar dessa experiência aqui da Mastercard, que é uma experiência de Mixed Reality, de realidade mixada, onde a gente coloca um óculos da Microsoft, que não está disponível no mercado ainda, é um, ele é só para Early Adopters, que eles estão testando aqui, e é um processo de compra, e aí a gente vai fazendo todas as, as etapas, tudo de maneira virtual, todas as etapas de compra, e no final, para todos os itens que a gente compra, aparece quanto de impacto de carbono para o planeta vai gerar aquela nossa compra. E aí a gente tem a opção de desfazer aquela compra ou em cima do que a gente está comprando se a gente quiser comprar tudo, tem opções de doação para programas de combate à emissão de carbono. Esse carro autônomo aqui, da Talabate, que ele faz entrega, você pede no aplicativo deste restaurante aqui, que é o Talabate, que você pede no aplicativo e ele entrega onde você estiver em toda a Expo Dubai. Toda em realidade aumentada. Depois eu vou mostrar para vocês um print da minha tela, onde tudo que a gente faz aqui a gente vai vendo junto com a câmera do celular e tem um avatar tudo explicando o que está acontecendo. E aí, pessoal, a gente está aqui no pavilhão da Rússia. E esse aqui é um teste de saúde, então você, a menina ali ó, ela tá colocando um tubinho onde ela vai assoprar, aí você coloca o seu e-mail e você recebe um diagnóstico geral da sua saúde pelo seu e-mail. Então pessoal, a gente finalizando aqui o pavilhão da Rússia, aqui na última parte desse pavilhão incrível, que sem dúvida alguma, até agora dos que a gente visitou, que a gente visitou em torno de 45 pavilhões até agora. É um dos mais incríveis e aqui, sem dúvida alguma, a visão de futuro para os próximos cinco anos da Rússia está muito focada em cima de energia nuclear. Então aqui tem toda uma explicação que depois do nosso report vai estar com maior detalhes. A gente acabou de chegar aqui no pavilhão da Bélgica e aqui tem uma atividade bem interessante, onde eles fazem uma sondagem, muito simples, mas bem interessante, onde eles solicitam que a gente escreva, a nossa visão de futuro para 2050, aí a gente escreve aqui, coloca a nossa ideia nesses tablets e a partir do que é colocado aqui como sugestões do que fazer, possivelmente eles possam usar aí para desenvolver projetos de inovação. A gente acabou de chegar aqui no pavilhão do Brasil é... e essa aqui então é a visão de futuro apresentada para todo mundo que vem aqui na feira. A gente tem na entrada aqui, distribuição de balões e essas são as atividades que a gente pode perceber aqui dentro do pavilhão do Brasil. A gente está aqui no pavilhão da Estônia e, e essa aqui é uma máquina de drinks. Então você seleciona aqui no, no menu, seleciona o drink que você quer, paga e ela prepara para você. E uma questão bem interessante aqui, Estônia, é um celeiro de startups e unicórnios, eu vou passar algumas imagens para vocês também, para a galera ligada aí no campo das startups e dos unicórnios, tem algumas informações bem importantes. Agora aqui a gente vai ver exemplos no piso aqui da Expo Dubai dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, onde aqui no na área de sustentabilidade da Expo Dubai, todas as estratégias que são refletidas e apresentadas aqui são soluções para buscar resultados em cima das 12 17 ODS da ONU. Então aqui uma coisa que a gente consegue ver muito bem, na feira como um todo, são é, cidades buscando formas de encontrar como elas podem contribuir da melhor forma possível com os 17 ODSs da ONU. Tem bastante gente me mandando mensagem aqui no privado, perguntando o que, que vão fazer com toda essa área aqui, que é equivalente a 600 campos de futebol, pois é, o que, que vão fazer com espaços como esse? Da, dos Emirados Árabes, ou espaço como esse aqui, por exemplo, da Grécia, ou o próprio domo, né? os prédios que foram construídos aqui, enfim, tudo isso que vocês estão vendo, depois da feira vai virar um parque de inovação, onde vai ser um local destinado para empresas ligadas à tecnologia, para startups e tudo que envolve negócios da nova economia. Quer dizer, isso aqui eles construíram, mas depois fica como legado da cidade para empresas que queiram investir nos temas ligados a futuro, projeções de futuro que eles estão fazendo aqui, quer dizer, a Expo, como todas as edições, tem como função sempre deixar um legado, assim como em Paris o legado foi a própria Torre Eiffel, e em Londres o Palácio de Cristal e assim por diante. Nós acabamos de chegar aqui no Centro de Inovação de Dubai, que é um complexo super novo, nós inclusive ficamos sabendo agora que nós somos os primeiros brasileiros a termos acesso a esse complexo aqui que é bem novo e agora eu vou mostrar para vocês toda a visão de futuro que o Sheik e o time aqui dos Emirados Árabes estão tendo para os próximos anos. Agora a gente chegou aqui na parte que fala de captação de energia, porque como aqui em Dubai eles não tem rios, não chove, então, eles precisam ser muito inteligentes nesse processo de captação de energia. Então, o modo principal deles é através de, de painéis solares, células fotovoltaicas, onde eles têm a meta de até 2050 ser o principal país do mundo em captação de energia solar. Só que de noite não tem energia solar, então eles usam esse outro modelo aqui, que é um modelo backup à noite, onde o sol reflete aqui, tudo que reflete aqui vem para esse tubo, que tem um óleo dentro, e a partir desse óleo eles geram a energia. E depois, a terceira forma de backup é através desses tipos de painéis solares, todos eles são direcionados para essa parte aqui, e toda a energia é captada aqui e distribuída para toda a cidade de Dubai. Então antes ali a gente viu os tipos de captação de energia que eles usam atualmente em Dubai. Agora a gente vai ver aqui o futuro, como é que eles entendem isso. Então aqui a gente tem, por exemplo, essas plaquinhas aqui que a gente coloca nesse display. E aí, aqui eu quero saber sobre como é que vai ser o, meu, como é que vai ser o futuro em cima de energia geotérmica. Então aqui eu vou clicando ele vai dando todas as explicações e também aqui se eu girar a plaquinha ele vai mudando todas as informações, beleza, agora eu quero saber sobre hidrogênio, então a gente vem aqui e bota a plaquinha aqui, ele abre todas as informações ligadas a esse método aqui de captação de energia e aqui eu giro e ele vai me trazendo todas as informações que eu desejar. Aqui, pessoal, a gente tem um projeto de carro elétrico, onde ele é feito totalmente em impressoras 3D. E esse carro aqui, por exemplo, esse protótipo aqui, ele é impresso em torno de 50 minutos. A ideia é que até 2050, em toda Dubai, só circulem carros elétricos e projetados a partir de impressoras 3D, como esse que a gente está vendo aqui. Aqui nós temos exemplos das casas, com os painéis fotovoltaicos, aqui em Dubai. A gente está aqui no Parque de Inovação de Dubai. E para você ter uma ideia, tudo no meio do deserto, não dá para perceber, e aqui são casas, protótipo de casas, que o próprio governo dos Emirados Árabes é, incentiva alunos de universidades a projetarem essas casas modernas, casas do futuro, com energia fotovoltaica. E aqui tem todos os testes que eles fazem nesses, com esses painéis solares, como vocês podem perceber aqui, ou seja, tudo no meio do deserto, quer dizer... Não importa se eles só tem deserto, eles buscam uma forma de gerar recursos, de gerar dinheiro, uma vez que Dubai não tem rio, não tem chuva, então eles precisam buscar fontes alternativas para geração de energia para todos que vivem aqui. Acabou de chegar aqui no pavilhão da Alemanha, onde o foco desse pavilhão aqui deles é apresentar 100 mil ideias que a Alemanha está focada em cima de três focos de conteúdo, que é sustentabilidade, biodiversidade e cidades inteligentes. Então, eu, na sequência eu mostro para vocês aqui alguns conteúdos ligados a essas 100 mil ideias que eles estão trabalhando para serem implantadas até o ano de 2050. Aqui, pessoal, a gente está num jogo bem interessante, que é que essas três pessoas ficam em cima desse espaço redondo, onde um pé seria um polo positivo, outro polo negativo. E aqui, nas televisões, a gente tem em cima a linha de equivalente à produção de energia e embaixo a linha equivalente ao consumo de energia. Então, o pessoal tem que se equilibrar aqui no polo positivo e no polo negativo, direita e esquerda, de modo que fique no meio termo, fique na média entre o consumo e a produção, para que não se des, é, não desregularize é, entre uma coisa e outra. Então é, é um, um jogo muito interessante aqui para conscientização de utilização de recursos de energia do nosso planeta. Então aqui ó é um exemplo do Hyperloop que vai levar é, não só pessoas como produtos, mantimentos de um lugar para o outro tudo de maneira autônoma e automatizada. Aqui a gente está no exemplo do pavilhão da Alemanha, falando sobre cidades inteligentes. chegando aqui na parte final do pavilhão da índia onde nesse pavilhão aqui eles começam fazendo o resgate do que foi a índia depois a gente passa por uma parte onde mostra o que é a índia e agora a gente está nessa parte aqui do que eles chamam de nova índia onde eles mostram onde vai ser o foco deles até 2030 então logicamente né como não poderia deixar de ser diferente um dos grandes focos deles é aperfeiçoar cada vez mais na parte de tecidos também na parte de aromas, que vai ser um foco muito grande deles. Outra questão fundamental que eles estão trabalhando aqui e demonstrando para nós é em cima de inovações tecnológicas e principalmente em cima de produtos financeiros. O objetivo da Índia até 2030 é ser a maior potência mundial através de fintechs e também em cima de produtos financeiros. Aqui, pessoal, a gente tem uma sonda da Agência Espacial Europeia, que vai ser enviada agora em setembro desse ano para Marte, onde a ideia é fazer pesquisas no solo de Marte, e ela vai ser enviada em setembro desse ano, agora, em 2022, e vai chegar em Marte só em junho de 2023. Então aqui, com esse artefato, aqui, a gente vai poder conhecer um pouquinho melhor sobre o solo de Marte. Agora a gente está aqui no pavilhão da China, numa parte onde tem desenho das crianças, das escolas, e esses desenhos as crianças fizeram exatamente aqui para o pavilhão da China, mostrando a visão de futuro delas. Então aqui vou mostrar para vocês desenhos de crianças chinesas com a visão de futuro delas para a China e para o planeta Terra como um todo. Então, a gente vê que elas são muito incentivadas pela questão da corrida espacial. Então a gente vê muitos desenhos nessa linha e também muito do que a gente vê aqui no pavilhão é em cima da corrida espacial chinesa. A gente está chegando aqui no pavilhão da China, na parte que fala de Smart Cities. Uhum. É... E a ideia deles aqui é um foco muito grande em cima de Big Data e Small Data para a gente tornar a vida de quem habita cidades melhor e mais confortável. Então, as Smart Cities, na visão deles, elas, obviamente, elas trazem uma visão cada vez mais tecnológica, mas principalmente através de três questões. As comunidades, Smart Communities, como eles chamam, as comunidades inteligentes. É, os, o Smart Retail, ou seja, um varejo mais inteligente, e também a parte de Smart Medical, ou seja, uma infraestrutura ligada à, à, à medicina, à telemedicina, cada vez mais, mais inteligente. Então, basicamente, esse aqui é um resumo é, muito rápido em relação ao que eles estão apresentando aqui nesse modelo deles, de Smart Cities. Mais detalhes estarão todos no nosso After Report. 使用超級移動車通, 掃碼重工, Esse aqui é o lançamento aqui da China, chamado CAN, é um carro totalmente diferente de muito do que a gente já tinha escutado falar, ou seja, além dele ser elétrico, além dele ser autônomo, ele assume na verdade ele não tem uma cor, ele assume as características do ambiente aonde ele está. Então é um carro é, incrível e é um carro muito diferente, um design super vanguardista. Vai a 355 por hora. Aqui pessoal, a gente tem o projeto do MicroLino, que é um carro elétrico, é muito compacto, como vocês podem perceber aqui, dá para duas pessoas. Ele abre na frente, uma porta frontal um design bem futurista. E é, está sendo um dos showdós aqui da Expo 2020. Agora a gente está aqui no, no pavilhão dos Estados Unidos. E aqui a pergunta deles, mas a gente tem muito claro aqui, fica tá muito claro para todo mundo que entra aqui no pavilhão dos Estados Unidos o foco deles. Lógico, tecnologia está muito forte, as inovações tecnológicas, mas o foco deles, sem dúvida alguma, está em cima de. Da conquista de Marte Então pessoal, a gente saiu agora aqui do pavilhão dos Estados Unidos é, E como eu falei antes, o foco deles está em cima de conquistar Marte Ou seja, eles têm um foco muito grande em ser a primeira nação do mundo em conquistar o planeta Marte Realmente o um grande destaque, além do conteúdo que foi apresentado aqui no pavilhão deles São as estratégias de marketing que eles usaram Para depois, na saída, vender os souvenirs e os produtos deles na lojinha, na saída é, a gente a gente já está acostumado com o, que, com o que eles fazem na Disney, por exemplo Mas aqui tem alguns passos na frente Logicamente que tudo isso vai estar tá no nosso after report Ao final é, da Expo Dubai que a gente vai passar para quem for, for assinante da AAA Um grande abraço! no pavilhão da Suíça, onde eles têm como foco se tornar a nação mais inovadora do planeta. Aqui tem uma breve explicação de como é que eles querem fazer isso, mas basicamente o objetivo da Suíça é abrir um projeto de colaboração, de collab, com para alunos do mundo inteiro que quiserem focar nos, nos projetos de pesquisa Foco da Suíça, que, onde eles vão financiar os projetos que tiverem mais aderência dentro das linhas de pesquisa da Suíça para a evolução do planeta. Aqui no pavilhão da Eslováquia, uma EcoCapsula, que é um protótipo de um futuro de uma moradia compacta. Então você entra, aqui tem um banheiro com um chuveiro, aqui uma pia com um fogão elétrico. E aqui, uma cama, uma mesinha para você trabalhar. A gente acabou de entrar aqui no pavilhão da Finlândia e a visão de futuro deles é construir da maneira mais inteligente ou das maneiras mais inteligentes possíveis a felicidade. E um dos pontos que eles mais focam aqui é em cima de Smart Cities, ou seja, a gente vai construir felicidade no futuro com cidades mais inteligentes. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que fala muito bem e explica muito bem sobre isso. Ainda aqui no pavilhão da Finlândia, outra questão bem interessante é que eles mostram que quando uma criança nasce na Finlândia, os pais ganham uma caixa como essa, e dentro dessa caixa vem todas as roupas e as roupinhas que a criança precisa nos três primeiros meses de vida. E aí, dentro dessa caixa, inclusive, é onde a criança dorme nesses três primeiros meses de vida aqui pessoal a gente tem uma hora número de robôs por metro quadrado que eu já vi num evento esse aqui é um é um robô que fica passeando distribuindo aí os mapas da Expo Dubai Essa aqui pessoal, para encerrar então, é a estação de metrô que foi construída especialmente para a Expo Dubai 2020. E está se realizando entre 20, 2021, entre outubro de 2021 até março de 2022. Então vejam só o que é essa estação de metrô que foi construída Especificamente para a Expo Dubai, quer dizer, essa estação aqui tem um pouquinho mais de um ano aí que está pronta Para essa grande feira, para esse grande festival, esse grande evento que a gente está tá vivenciando aqui Chegamos então ao último dia, ao final do último dia da nossa missão da AAA aqui para a Expo Dubai, para a Expo 2020, que sem dúvida alguma é o maior evento, o maior festival de inovação de, do mundo e de todos os tempos. A gente está falando de um, um evento, um festival de duração de seis meses. A gente está falando de um festival que botou 25 milhões de pessoas. É maior do que qualquer outro evento na Terra, maior que Copa do Mundo, maior que Olimpíadas, é maior que qualquer coisa. E tudo que a gente viu aqui é muito diferente. São anos luz na frente do que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos, na Europa. E o que, as visões de futuro dos 192 países que foram apresentados aqui... São incríveis e eu vou ter o prazer de compartilhar com todos vocês o nosso After Report.